Ele foi a primeira réplica de um carro a ser fabricada no Brasil e seu primeiro protótipo foi construído em menos de 30 dias. Hoje eu vou falar sobre a primeira parte da história do MP Laffer. Meu nome é Walter Júnior e seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta! Para contar a história do MP Laffer, é imprescindível tecermos alguns comentários sobre o início da fábrica de móveis Laffer. Outro ponto a ser considerado é o período de meados da década de 70 até início da década de 90, momento no mercado nacional ao qual era proibida a importação de veículos, o que fez surgir o mercado dos chamados veículos fora de série um tipo de construção que utilizava a base mecânica de veículos fabricados no Brasil em larga escala e a carroceria distinta, conforme a proposta de cada fabricante. A primeira loja de móveis Laffer foi fundada pelo patriarca Benjamin Laffer em 1927 em São Paulo. Com seu falecimento na década de 60, os filhos Samuel, Oscar e Percival assumiram os negócios. Percival Laffer iniciou sua trajetória como designer de móveis da empresa, e então começou a surgir um portfólio de móveis que até hoje são reconhecidos pelo seu refinamento e status. A Laffer adotou uma política de patentear suas criações e incorporou o conceito de suas ideias exclusivas ao colocar uma etiqueta com a grafia Laffer MP como um selo de qualidade em todas as suas peças. E todas as suas criações eram conhecidas por números. O sucesso foi enorme, principalmente entre celebridades, como as poltronas Miragem de Jô Soares, as cenas promocionais com Agildo Ribeiro e as peças utilizadas por Hebe Camargo no período de seu programa na Rede Record. Tudo isso antes de surgir o automóvel da marca. No final da década de 60, a Laffer destinava 3% do seu faturamento para realizar pesquisas de mercado e aumentar seu desenvolvimento tecnológico, visando a diversificação de produtos. Surgiram então outros produtos da marca, como bilheterias e lanchonetes, os famosos orelhões, criação de Schuming Silveira, com os primeiros moldes e produção da Laffer, cabines telefônicas e quiosques, item que premiou Percival Laffer no Instituto de Arquitetos do Brasil em 1974 na categoria Desenho Industrial, dentre outros produtos. Antônio Adolfo Demitri foi o responsável por montar um departamento técnico para desenvolvimento de produtos na Laffer, após o convite de Percival para ir trabalhar na empresa. Demitri coordenava uma equipe para transformar os projetos de Percival Laffer em realidade. Nessa época, no mercado norte-americano, as réplicas de carros clássicos cresciam e faziam sucesso. Percival Laffer, então, apostou que essa ideia faria sucesso também no Brasil por ser novidade. A seção de fibra de vidro crescia com as novas encomendas, o que fez a Laffer ampliar. O doutor Luiz Esteves Ortega, agente de marcas e patentes da Laffer, descobriu a similaridade da distância entre eixos do Volkswagen Sedan com o MGTD, que era de 2.400mm e 2.388mm respectivamente, e com isso, moldes feitos a partir do carro inglês serviriam sobre o chassi do Volkswagen 1500, que foi utilizado como base para o carro. Com o intuito de aumentar o prestígio da Laffer no mercado, Dmitri convenceu Percival Laffer a levar adiante a ideia do automóvel da marca. Percival comprou então o MGTD de um funcionário da Laffer, o carro foi desmontado e dele foram feitos os moldes que foram utilizados para a fabricação de sua réplica. Também foi comprado um Volkswagen Sedan na concessionária paulista Cibramar para que pudesse ser utilizada sua mecânica. Começava uma corrida para que o protótipo ficasse pronto para o salão do automóvel de 1972, que aconteceria dali menos de um mês. A equipe de apenas oito integrantes estava motivada e trabalhava noite e dia para que o carro ficasse pronto conforme o compromisso selado com a empresa. O carro ficou pronto no dia da inauguração do salão do automóvel mesmo com a fábrica tendo enfrentado um incêndio em novembro de 1972, a fazendo perder 2 mil metros quadrados de cobertura e materiais. Demitri foi dirigindo o carro da fábrica da Lafer em São Bernardo do Campo até o pavilhão do IMB e o colocou em uma plataforma circular. Nascia ali mais um produto da Laffer. Era um modelo preto, com capota em desenho pied-polle, com um desenho clássico remetendo a seu modelo de origem, o MGTD, com porte de carro importado. O carro foi denominado MGT-73 e roubou a cena durante o evento, mesmo em um stand mais simples e com um protótipo com alguns pontos a melhorar. Foi um sucesso. Em apenas três dias, 30 pessoas registraram o um interesse em adquirir o carro tão logo ele ficasse pronto. Em 1973, demonstrando sua intenção de exportar o novo carro, a Laffer levou-o para sua primeira exibição internacional na feira Brasil Export em Bruxelas. Seis protótipos foram produzidos entre novembro de 1972 e março de 1974. Os protótipos eram testados na Via Anchieta e na Rodovia Rio Santos. Para que pudessem ser feitos os ajustes para melhoria de produto. Os protótipos tinham um painel simples, em fibra de vidro sem acabamento, sem instrumentos auxiliares e tinha a volante da marca Panther. Ele foi a primeira réplica produzida no Brasil. Depois de obter a permissão da MG inglesa para produzir réplicas do MGTD em 1973. Percival Laffer iniciou a produção no início de 1974. Em 5 de abril de 1974 foi inaugurada a linha de produção, com a faixa comemorativa cortada por Emerson Fittipaldi. Era colocado no mercado o MP Laffer, sendo MP de imóveis patenteados. Em seguida, a própria Laffer se encarregou das vendas em São Paulo e no Rio de Janeiro a fábrica mantinha uma média de dois carros por dia produzidos, podendo chegar a 80 carros por mês. Quando o conjunto mecânico da Volkswagen chegava na Laffer, ele passava por alguns procedimentos como o recuo das pedaleiras e da alavanca de câmbio, o freio de estacionamento era verticalizado para ficar parecido com o da perua Kombi, a coluna de direção e o tanque de combustível eram substituídos, e os cabos de acelerador e embreagem redimensionados, o mesmo ocorrendo com os leitores de velocímetro e contagiros. As carrocerias eram compostas de aproximadamente um terço de poliéster, com dois terços de fios de fibra de vidro, amalgamados através de um catalisador em moldes trabalhados com cera e gel. Suas peças eram ajustadas individualmente, não havendo a possibilidade de intercambiá-las com outra unidade. As carrocerias secavam no sol e na chuva durante 25 a 30 dias, depois eram lixadas para serem afixadas ao chassi. Após os ajustes, passavam para a seção de pintura, onde eram necessárias 16 camadas de tinta e 3 de verniz, até chegar ao brilho final. Na sequência vinha tapeçaria, bancos, painel, capota, para a brisa e demais componentes. Por fim, eram instaladas as rodas escorro, com pneus Firestone, para as unidades prontas irem para o pátio. Antes da aprovação final, as unidades eram aferidas com extremo rigor por Sérgio Gonçalves Pimenta, que avaliava 64 itens com o carro parado e 12 itens com o carro em movimento. O MP Laffer tinha uma carroceria de dois lugares, em corpo único em toda extensão. Suas portas abriam no sentido contrário, as chamadas portas suicidas. Tinha uma frente longa, que abrigava o tanque de combustível, que tinha a boca de abastecimento, na tampa falsa do radiador, e um porta-malas no lugar onde ficava o motor do MGTD. Na traseira do MP Laffer ficava o motor, que tinha uma tampa, onde a ventilação do motor se dava através de uma grade traseira, com o mesmo desenho das rodas do carro, dando a falsa impressão de ser um pneu de reserva, e as lanternas traseiras eram as mesmas do fuscão. Na dianteira, além dos dois faróis redondos principais, abaixo deles ficavam mais três faróis opcionais de iodo. Os paralamas dianteiros se prolongavam até se unirem com os traseiros, servindo de estribos laterais. O MP Laffer era um modelo unicamente conversível, que vinha com uma capota de lona que tinha um processo simples de manuseio. Bastava soltar as presilhas, uma de cada lado, que a unia ao para-brisa por dentro. Depois era só desabotoar as partes presas às laterais internas do carro, puxar a capota para trás e acomodá-la no compartimento atrás dos bancos. Sanfonando a lona para não afetar a refrigeração do motor. Os vidros das portas, os quebra-ventos e as janelinhas laterais eram removíveis, e o para-brisa poderia ser dobrado sobre o capô. Internamente, vinha com painel revestido em madeira e painel de instrumentos com velocímetro, contagios e marcador do nível de combustível. Tinha volante esportivo, porta-luvas com tampa espelho retrovisor interno sobre o painel e bancos individuais anatômicos, o que proporcionava um interior confortável e harmônico. Como já dito aqui, o MP Laffer era montado sobre o chassi rolante do Volkswagen 1500, com modificações relativas à segurança. Vinha com motor boxer traseiro de 1493 cúbicos refrigerado a ar, com 52 cavalos e 10,6 kgf·m de torque brutos, alimentado por um carburador simples ascendente Solex H30PC, movida a gasolina, transmissão Volkswagen de 4 marchas com tração traseira. Além da tradicional suspensão Volkswagen por barras de torção, usava freios a disco na frente e a tambor atrás. Media 3,91 m de comprimento 1,57 de largura, 1,35 de altura com a capota e 1,090 e tinha uma distância entre eixos de 2,40 m. Tinha tanque de combustível de 45 litros e pesava 760 kg em ordem de marcha, dados do manual do proprietário. Para o nono salão do automóvel em 1974, o MP Lafer recebeu importantes novidades